Que apesar da quantidade de lixo produzido em Três Lagoas, apenas 3% dos resíduos sólidos tem destinação correta. Acompanhe a reportagem. A reciclagem tem dificuldades para avançar no Brasil e em Três Lagoas não é diferente. No Brasil, 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados são enviados para esse processo, um índice muito abaixo de países da mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico. Em Três Lagoas, a cooperativa Arara Azul é responsável pelo reaproveitamento e destinação correta dos materiais recicláveis. Segundo o presidente da cooperativa, Eluir Ribeiro, no período da pandemia houve uma uma redução na quantidade de resíduos que são levados para a cooperativa. Passado esse período, agora houve um acréscimo. Na época da epidemia, deu uma queda muito grande, né? Em parte de tonelagem, chegava a média de 28 a 30 toneladas a mês. Hoje, está chegando de 38 até 40 toneladas a mês, né? Então, deu uma melhorada boa no dos materiais chegados aqui para nós. O presidente da cooperativa explica que devido à redução no valor pago por alguns materiais recicláveis, muitas pessoas que recolhiam esses produtos nas ruas deixaram de pegar, por isso desse aumento dos resíduos na cooperativa. O preço do material também que caiu um pouco, né, e os catadores formais de ru... da rua, eles diminuíram, não pega o papelão, né, então o papelão aumentou bastante, está vindo bastante aqui para nós, porque caiu o preço, entendeu? Então, conforme aumenta o preço, aí os catadores e as outras reciclagens começam a pegar mais material. Então aí o material vem para nós, quando cai o preço aí o material acaba vindo mais para nós, que eles deixam de estar tá pegando aí na rua, só pegam os materiais que têm mais valores. Os materiais que chegam até a cooperativa é oriundo da coleta seletiva de lixo feito pela empresa financial ambiental contratada pela prefeitura. Do total de lixo produzido em Três Lagoas, apenas cerca de 3% dos materiais recicláveis chegam até a cooperativa. Muitos moradores de Três Lagoas não fazem ainda. Da separação correta do lixo Antes da epidemia Nós fizemos o cálculo Junto com a Secretaria do Meio Ambiente é... Chegaria 3% Que era reciclável Aqui para nós Mas conforme os catadores Mas hoje uma média em geral No Brasil inteiro é 3% Então aí com a epidemia Caiu para 2,8 2,5 a 2,8 Hoje está retornando de novo sabe, Os 3% mas é muito pouco ainda o material, sabe? Tem que conscientizar mais o pessoal. Nós estamos com os projetos aí, com, a, com o apoio da Suzano, para nós fizemos um muro consciente lá, atrás da Igreja Matriz, onde tem uma horta urbana. uma hora que vocês passar lá, pode dar uma olhada. Nós vamos inaugurar ele em junho, para ver se incentivar as escolas, fazer umas palestras nas escolas sobre material reciclável, para ver se aumenta um pouco a porcentagem desse material vindo aqui para nós. Para Eloir Ribeiro, a baixa quantidade de resíduos sólidos que chegam até a cooperativa deve-se à falta de informação e conscientização por parte da população que não faz a separação do lixo. Muita gente não faz muita separação, porque às vezes falta o conhecimento, né? Falta o conhecimento, então vem muito lixo. É, rejeito, nós não falamos lixo, né que vem um rejeito, aí passa na, na esteira, nós classifica, é, faz a triagem desse material, então ainda volta para o aterro sanitário muito rejeito ainda. Atualmente, a cooperativa funciona com 19 cooperados que trabalham na separação e processamento do lixo. Para o presidente, se a quantidade de lixo fosse maior, o número de pessoas trabalhando na cooperativa também poderia ser maior. Se nós conseguisse Vamos falar assim, 50% dos materiais, todo que é reciclável aí, se viesse para nós, hoje nós teríamos que trabalhar com a faixa de 30 a 35 cooperados aqui dentro. O presidente explica quais produtos chegam em maior quantidade na cooperativa. O carro-chefe nosso é o PET, né? Nunca deixa de ser o PET. E segundo o papelão e o PP, que é o plástico. É rígido, né? Que é o prático seco, assim, entendeu? Então, esses são os materiais que chefe nosso. E o alumínio? Não, o alumínio é porque o valor dele é mais, né? Então, os catadores formais preferem mais eles, né? Se pouquinha coisa de material, ele já ganha mais, a renda dele, é melhor. Então, o alumínio continua, é, mesmo na época da, da, da epidemia, não, não chegou a cair. A média nossa de, entre sucata de ferro, alumínio e metais, nós... A média nossa nosso vender é cinco toneladas, de 4 a 5 toneladas a mês.